Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina de Sociologia da Educação. Hoje nós iniciaremos o módulo 1, as condições históricos sociais do surgimento da Sociologia e os pensadores clássicos. Dando início a esse módulo, é, o objetivo de aprendizagem para vocês é que vocês consigam compreender as condições históricos sociais que propiciaram o surgimento da Sociologia no século XIX como uma ciência é, que tem o seu surgimento relacionado a um contexto bem específico, é, relacionado a algumas revoluções políticas, revoluções sociais e também a revolução industrial. E tomar contato aí, é, inicial com os aspectos conceituais dos autores clássicos da disciplina, no caso, o Karl Marx, o Emil Durkheim e o Max Weber. É, o primeiro aspecto a, a ficarmos atentos é, afinal, o que, que é a sociologia? A sociologia, ela é o estudo sistemático do comportamento social. A palavra sociologia, ela foi criada em 1839 pelo pensador Augusto Conte, é, que criou essa palavra é, é, com o objetivo de que fosse uma ciência é, do social. Né? Lembrando que anteriormente nós tínhamos diversos filósofos sociais, na clássica expressão, do Florestan Fernandes. E aí a sociologia é essa, essa ciência que surge ali no século XIX, com o objetivo é, de estudar a sociedade, mas não qualquer sociedade. Essa sociedade que se apresenta ali no século XIX, é, e, do, e, do, e, das quais, é, e que possui elementos com as quais você não tem ali é, ciências que dêem conta de explicar essa nova realidade, principalmente depois das mudanças sociais provocadas pela revolução é, industrial e pelas revoluções políticas, como é o caso da revolução francesa. É, então, a palavra sociologia aí, ela, ela na, na, na clássica expressão do Comte, ele diz o seguinte, né? Aí abre aspas para o Comte. Acredito que devo arriscar aqui desde agora este termo novo, sociologia, exatamente equivalente à minha expressão já introduzida de física social a fim de poder designar por um nome único esta parte complementar da filosofia natural que se realiza com o um estudo positivo do conjunto das leis fundamentais apropriadas aos fenômenos sociais. Nós veremos um pouco adiante algumas questões relacionadas a esse objetivo da sociologia contiana. Né? E aí, então, um dos objetivos principais da sociologia está em identificar aquilo que não está evidente. Né, que não parece claro, é, e quais os padrões e as influências do comportamento social. O primeiro aspecto, é, é, para nós pensarmos, é, é, nós temos uma expressão do Pierre Bourdieu, do sociólogo francês, que diz assim, é, é necessário desbanalizar o banal. Então, tendo isso em vista, essa desbanalização do banal, nós veremos que a sociologia muitas vezes tenta explicar aquilo que nós temos como algo dado da realidade, ou como algo aparente, é, mas que pela nossa pró própria proximidade enquanto sujeitos sociais, é, nós desconhecemos os mecanismos de funcionamento, né? Então, neste sentido, o objetivo da sociologia é tudo aquilo que permeia as interações sociais, seja nos âmbitos é, políticos, sociais, econômicos, culturais, educacionais, né? É, mais adiante, no curso, nós veremos as três perspectivas é, dos pensadores clássicos da sociologia, né? É, a perspectiva sociológica, ela, ela se diferencia, por exemplo, da perspectiva psicológica que está preocupada, a, focada no indivíduo. No caso, a perspectiva sociológica, ela está preocupada com o conjunto das interações presentes na sociedade. Daí que a sociologia, ela trata de uma abordagem é, sistêmica desses fenômenos sociais, né? E aí, nós podemos definir sistema como um conjunto de elementos interligados que sofrem influência recíproca, né? Há uma interdependência entre as partes de um sistema, de tal modo que a alteração entre uma das partes provoca efeitos nas outras. Podemos modificar todo o conjunto. Um exemplo disso é aqui a nossa própria, a nossa própria interação, né? Eu, como professor e vocês, como é, estudantes de ensino superior, nós temos aqui uma interação que é mediada, no caso, pela tecnologia, mas com que faz, é, é, com que nós é, é, tenhamos comportamentos específicos para essa interação, seja é, eu, por exemplo, na minha escolha do vocabulário que eu utilizo, seja na minha forma de me apresentar para vocês, ou sejam vocês na forma, por exemplo, de estudar, de, é, é, de prestar atenção no conteúdo, de destacar aquilo que é mais relevante para vocês na disciplina de sociologia da educação, ou seja, é, a sociologia, ela vai dar conta, então, é, dessa abordagem sistêmica dos fenômenos sociais, sejam fenômenos de é, maior alcance ou sejam fenômenos de menor alcance. E aí, dando um contexto histórico do surgimento da sociologia, é necessário que a gente tenha em mente que a sociologia, ela é, fruto, especificamente do século XIX, e isso não se dá é, por um motivo aleatório. Né? A, autores como, por exemplo, Adorno e o Horkheimer, eles falavam que a sociologia é uma disciplina tardia. E por que, que ela é uma disciplina tardia? Porque ela nasce de uma necessidade é, de uma explicação para novas realidades que estão postas principalmente na sociedade europeia pós-revolução industrial, né, pós-revolução francesa eh, e com todas as transformações, principalmente que as vidas eh, eh, eh, nas grandes cidades, elas passam a, a, a sofrer eh, como consequência dessas transformações. Então, a sociologia surge ali no século XIX como resultado das transformações no campo sociopolítico e no campo do conhecimento. E isso diz respeito ao processo de passagem da sociedade da Idade Moderna, que é uma sociedade absolutista, mercantilista, estamental, para a sociedade da Idade Contemporânea, que é a urbana, né, industrial e de classes. Né? Então, aí nós temos como elementos muito significativos para essas transformações a Revolução Industrial, que faz com que a burguesia passe a deter o poder é, é, econômico, e a Revolução Francesa, que faz com que a burguesia passe a deter o poder político e ideológico. Né? E aí, nesse sentido, é, nós veremos que um pensador que vai ser extremamente relevante para esse início é, desse pensamento do social, ou seja, aquilo que ainda é, que se pretende ser sociologia, mas que ainda não é, está né? mais relacionado a uma filosofia do social, conforme diz o Florestan Fernandes, é o Augusto Conte. Né? O Augusto Conte ele, é, é, ele teve uma importância muito significativa é, no, no pensamento do século XIX, ele é um dos grandes representantes do, do positivismo, né? E aí a sociologia que o, cre... que o Conte quer criar era uma sociologia, é, primeiro, que ela é, é, não é uma sociologia prudente e modesta como a do Montesquieu, por exemplo, né? A sociologia do Conte, ela pressupõe que é, no, no rol das disciplinas acadêmicas e científicas, a sociologia esteja no topo. Isso, o Conte eh, tinha como eh, ideia que, quando você tem eh, no rol das disciplinas científicas eh, uma hierarquia dessas disciplinas, aquela que vai tratar das relações humanas, das relações sociais, deveria ser aquela disciplina de maior eh, valor no campo das ciências. Nesse sentido, a sociologia que o Conte pressupunha, ela estaria no no topo da hierarquia do, do pensamento humano, mas ela também tinha uma pretensão àquilo que depois vai ser chamado de efeito de bola de cristal, ou seja, a ideia que você pode fazer previsões em relação ao futuro. Né? O que é, na sociologia é, científica, aquela que vai se estabelecer com Durkheim, que a gente vai ver mais adiante hoje, ela, é, é, você não tem essa, esse pressuposto né, de previsibilidade de aspectos futuros, ou seja, a sociologia ela busca compreender a realidade, seja a realidade atual, seja a realidade passada, né? mas aí a, o trabalho de futurologia não cabe ao sociólogo. O Conte, ele é, foi um dos principais é, pensadores da escola chamada positivismo, né? o positivismo na sua acepção mais ampla, diz o Cuin, e o Gresley, que são historiadores da, da sociologia, né? Eles explicam, o termo positivismo serve para designar toda teoria filosófica ou científica que reivindica para si o puro e simples conhecimento dos fatos ou que pretende apoiar-se em certezas do tipo experimental, né? Então, assim, é, esse positivismo contiano, ele tem é, uma ambição muito grande, né? Com a, so com a sua sociologia, mas... É, nós veremos, por exemplo, um pensador como no caso do brasileiro Florestan Fernandes, ele vai dizer, olha, esses pensadores das quais o Conte, o Saint-Simon, o Stuart Mill, o Spencer, que são pensadores ali do século XIX, no caso do Saint-Simon, da passagem do século 18 para XIX, são pensadores é, que é, se caracterizam mais enquanto filósofos sociais do que enquanto é, sociólogos. E aí, nós chegamos a um aspecto que é, quais, as, af, afinal, são os problemas é, que são objeto da sociologia? Primeiro, que é necessário que nós tenhamos em mente que problemas pessoais, é, eles só são problemas sociais por meio das interações sociais, né? E aí, é, então, nós veremos que problemas é, de cunho pessoal eles podem ser analisados quando eles remetem a algo estrutural na sociedade. Né? Um exemplo disso é a pesquisa é, do Emile Durkheim, é, chamada O Suicídio. Na obra O Suicídio, lá de 1897, a, o Durkheim, é, é, é, um sociólogo francês, ele vai fazer um estudo sobre o suicídio, no qual ele busca dados é, estatísticos e do qual ele relaciona contextos sociais com, a, a, com esses números dos casos de suicídio ali na França, na Alemanha, em outras regiões da Europa. Nessa pesquisa do Durkheim, ainda considerada até hoje como uma pesquisa ideal, é, o que nós temos é que o Durkheim ele vai fazer uma separação daquilo que cabe ao, aos problemas psicológicos, por exemplo, né, do suicídio, e aquilo que ele atribui, né, na sua análise, a questões sociais, como é o caso, por exemplo, de uma falência, como é o caso, às vezes, de uma crise econômica, que atinge um conjunto da população e que desencadeia é, é, efeitos das quais aí o suicídio é um deles. Né? Então, aí nós temos esse movimento aí que vai de problemas pessoais às estruturas sociais, né? Um outro aspecto para nós pensarmos é que a sociologia como ciência também tem em Durkheim uma, uma dupla importância, né? O Durkheim, ele é o autor de, do primeiro livro é, de metodologia é, de sociologia, chamado As Regras do Método Sociológico, que ele publica em 1895, já no finalzinho do século XIX, né? É, e, nesse livro, ele vai estabelecer regras que são é, significativas para a objetividade do conhecimento sociológico. O que, que é essa objetividade do conhecimento sociológico? É a necessidade de estabelecer uh, uma, uma pesquisa no qual o, uh, o pesquisador, o sociólogo, ele tenha muito claro em sua mente que, ele, enquanto um partícipe da sociedade, ou seja, ele é partícipe do seu próprio objeto de estudo, ele deve, claro, é, é, ficar atento a até que ponto que essa sua participação enquanto sujeito da sociedade, que é o objeto da sua pesquisa, é, até que ponto que isso pode interferir nessa pesquisa. Né? E aí o, o Durkheim, além de, é, de publicar essa obra, As Regras do Método Sociológico, ele também vai consolidar a disciplina de sociologia no âmbito acadêmico e científico, é, quando ele, ele é, é, cria a Cátedra de Sociologia na Universidade de Bordeaux, ali no finalzinho do século é, 19 Vale ressaltar que é, essa objetividade do, do, do conhecimento sociológico, ele pressupõe sempre é, diferentes metodologias de pesquisa e elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Né? No caso, aí, o Durkheim é aquele que dá... A, digamos, um pontapé inicial nessa sociologia científica. Aí nós entramos na segunda unidade do módulo 1, um, que são os pensadores clássicos da sociologia. Né? Ah, no caso do Karl Marx, que era um economista, né? não era um sociólogo, era um economista, mas que vai é, ser muito importante né, no início da sociologia, principalmente por meio de uma criação de um corpus conceitual, é, que vai tratar dessa relação indivíduo-sociedade. e sociedade. E essa relação indivíduo-sociedade é um dos principais aspectos do trabalho sociológico. Né? Então, nós passaremos hoje pelo Marx, pelo Durkheim e pelo Weber. O primeiro autor aí é o Karl Marx. Né? E aí o Karl Marx ele tem o um conceito de estrutura e superestrutura. O Karl Marx, então, como um, um economista, ele vai dizer o seguinte, né? O conjunto das forças produtivas, diz o Karl Marx, e das relações sociais de produção de uma sociedade forma sua base ou estrutura, que, por sua vez, é o fundamento pelo qual se constituem as instituições políticas e sociais. Então, aqui nós temos a estrutura da sociedade, a base da sociedade, que é algo que se dá no plano concreto, é aquilo que nós visualizamos no dia a dia, né? A estrutura social, então... É, e o Estado resultam constantemente desse processo é, vital de indivíduos determinados, né? Mas não, de, é, é, não resultam daquilo que esses indivíduos aparentam perante si mesmos ou perante os outros, diz o Marx, né? Então, assim, é, é necessário que a gente tenha em mente que esse conceito de estrutura, ele funciona muito bem quando nós olhamos para o conceito de superestrutura. E o que, afinal, é a superestrutura, né? Na concepção do Marx. A superestrutura é aquilo que não está no plano material, mas que dá uma organização para a nossa vida, como, por exemplo, as ideologias políticas, as concepções religiosas, os códigos morais e estéticos, os sistemas legais de ensino, de comunicação, de conhecimento filosófico e científico, né? as nossas representações coletivas de sentimentos, por exemplo. Né? A, ou seja, tudo aquilo que está num plano de ordenamento da nossa vida que não está posto no sentido material, mas sim no sentido das nossas crenças coletivas ou no sentido dos nossos valores morais comuns. A outra concepção de Marx, que é muito significativa, além dessa de estrutura e superestrutura, que estabelece, então, que na relação do indivíduo com a sociedade está é, posto que... É, no plano pessoal, eu não tenho plena autonomia ou que a minha liberdade ela seja relativa, né? ou seja, é, eu sigo padrões morais das quais eu mesmo desconheço. É, eu sigo concepções é, das quais é, eu sou partícipe, mas das quais eu sou um elemento integrante, ou seja, muitas vezes eu não tenho... É, poder de decisão para alterar esses elementos, já que eles estão dados já no meu nascimento. Né? Além dessas concepções, nós temos ah, para o Marx a questão das classes sociais e da estrutura social. Né? As classes sociais, para o Marx, elas resultam ah, de um mecanismo muito geral de divisão do trabalho. Né? Esse mecanismo de divisão, ele se desenvolveu historicamente, né? ao mesmo tempo que a apropriação privada da terra e de outros meios de produção ocorria. Então, quando nós temos, por exemplo, é, é, em um certo momento da história, que alguém resolve cercar um pedaço de terra e dizer, olha, esse pedaço de terra é meu e não seu, é, você tem o estabelecimento é, é, inicial é, de uma ideia do que seja futuramente né, as classes sociais. E aí, quando nós chegamos já na Revolução Industrial, as classes sociais elas vão ser é, definidas, né? por meio das, da, da separação entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que não detêm esses meios de produção. Né? E aí diz lá o Cunha e o Gressley, que são é, esses sociólogos que trabalham com a história da sociologia. As classes propriamente ditas, aqui eu estou abrindo aspas, surgem com a diferenciação das tarefas e das funções. Deixa de ser aleatória para ser hereditária. Em outras palavras, quando estas últimas se transmitem, com e a partir do modelo da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, olha, quem detém o um meio de produção está numa classe é, acima daqueles que não detêm esses meios de produção e pode, inclusive, interferir nos destinos daqueles que não detêm. Por exemplo, em relação a empregabilidade das pessoas, ou seja, a própria a forma de se ter sustento na vida e de ter uma vida relativamente autônoma, já que como nós vimos em relação aos conceitos de estrutura e, super, e superestrutura, a nossa autonomia e a nossa liberdade, ela é relativa. Né? E aí, o um outro pensador é, é, clássico da, da, da sociologia é o Emil Durkheim, o Durkheim, ele é aquele que vai, como eu já mencionei para vocês, aquele que vai dar a, a origem a uma sociologia é, científica, né? é, e que essa sociologia está baseada num método de pesquisa, né? e está tá baseada na objetividade do conhecimento científico. O primeiro aspecto, o grande conceito da obra é, do Emil Durkheim, ali no final do século XIX, que vai ser desenvolvido no início do século XX também, é o conceito de fato social. Para Durkheim era importante estabelecer aquilo que cabia, por exemplo, a outras disciplinas científicas, como é o caso, da a, o caso da psicologia, aliás, em relação ao que cabe à sociologia. Então, ele vai dizer, olha, o que é o objeto de estudo da sociologia é o fato social. E aí nós devíamos tratar, segundo Durkheim, os fatos sociais como coisas. E aí essa ideia de eu tratar o fato social como coisa está muito relacionada com a necessidade de se criar uma disciplina científica que adquira o status de ciência tal qual as ciências da natureza, como eram as ciências chamadas então ciências duras ou ciências exatas nos dias de hoje, ali no final do século XIX. E aí, a definição clássica do fato social, que eu vou ler aqui para vocês, né? a, a, a, o trecho, o Durkheim diz o seguinte, abre aspas, é fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, Toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Essas explica essa explicação do conceito de fato social, então, ela pressupõe três características. A primeira característica é que o fato social ele é coercitivo ao indivíduo, ou seja, é... Nós somos coagidos na, no nosso dia a dia a termos determinados comportamentos porque a sociedade nos impõe que assim seja. Né? Basta se pensar, olha, quando vocês eram crianças, vocês foram levados até a escola por alguém, né? de maneira coercitiva. É, é, e as famílias, né? também de maneira coercitiva, é, viram que era necessário que os filhos fossem matriculados na escola. Então, é a sociedade que nos coage a todo momento. Então, esse aspecto é, é coercitivo, mas não é uma coerção qualquer, é uma coerção que é exterior ao indivíduo. Então, nós temos aí a segunda característica do fato social. Primeiro, coercitividade, e segundo, exterioridade. Né? Ou seja, é algo que vem da sociedade para o indivíduo, e não do indivíduo para a sociedade. E o terceiro aspecto aí, quando ele diz independente de suas manifestações individuais, ele quer dizer que são aspectos no sentido é, coletivo, ou seja, é, o fato social ele deve ser coletivo e não apenas é, relacionado ao indivíduo. Esse é um dos grandes conceitos desse início da sociologia científica, né, e que traz é, também como pressuposto, uma certa ideia de que na nossa vida cotidiana, né, a nossa autonomia e a nossa liberdade, elas são relativas, né? E aí, então, nós vimos lá o conceito de estrutura e de superestrutura de Marx, no caso do conceito de superestrutura, nós também temos essa relação é, de uma liberdade e de uma autonomia relativizadas, né? E aqui no De Fato Social também. O outro aspecto da obra do Durkheim, é a questão da coesão e da solidariedade, os dois tipos de consciência. O Durkheim ele, ele tem a, uma noção da, da, da sociedade que ela é, é, ela é uma visão otimista e positiva, no sentido de que ele vê a sociedade como buscando sempre a harmonia. Essa harmonia nós não vemos, por exemplo, na obra do Marx. Né? Por isso que, no caso, é, muitas vezes o... o, o o Karl Marx ele é visto como ah, o primeiro grande teórico é, de, uma área, de uma corrente de pensamento, que são os conflitualistas, e no outro lado nós temos o Durkheim como o grande nome dos consensualistas, ou seja, é, aquilo, que o Durkheim, aquilo que o Durkheim vê como tendo uma coesão social, o Marx vê como conflito. Né? E aí, principalmente, conflito relacionado às, às classes sociais. Né? E aí o Durkheim, então, com essa visão de coesão social, ele entende, né? ele, ele entende que, nas palavras dele, é, é comum com todo o nosso grupo e, por consequente, não representa nós mesmos, mas a sociedade agindo e vivendo em nós. A outra, ao contrário, só nos representa no que temos de pessoal e distinto. Nisso é que faz de nós indivíduos. O que, que é isso, afinal? São duas consciências. Então, eu tenho uma consciência que está no plano individual e eu tenho, para o Durkheim, uma segunda consciência, que é uma, uma consciência que dá no plano coletivo. Essa segunda consciência do plano coletivo é aquela que vai estabelecer que aquilo que eu faço eu faço, muitas vezes, é, com base nessa coerção social, ou seja, exterior a mim, né? enquanto indivíduo. Né? Ou seja, para o Durkheim, nesse caso, nós temos aí é, não só essas, essa dupla consciência, mas nós temos dois seres. Né? Eu sou individual, mas eu também sou social. Né? E aí, é claro que eu vou ter é, é, é, diferentes formas de, de agir, sentir e pensar na clássica expressão Durkheim, né? A minha forma de agir é uma forma de agir que ela também se dá no plano social, ou seja, aquilo que eu faço, eu faço também pelos outros, aquilo que eu sinto, eu sinto também pelos outros, mas eu sinto também porque eu fui educado pra, pela sociedade para sentir de uma determinada forma, né? E a minha forma de pensar, ela também está relacionado com essa educação pelo social. Não é a educação escolar, é a educação que a sociedade me transmite a todo momento. Né? E aí nós chegamos ao terceiro a, a, a autor que nós veremos hoje, é, da sociologia clássica, que é o Max Weber. O alemão Max Weber, ele é contemporâneo do Durkheim, né? eles viveram ali na segunda metade do século 19, no início do século 20. E aí, o primeiro, a grande conceito do, do, do Max Weber, que é interessante para que a gente faça uma relação tanto com o conceito de estrutura e superestrutura do, do, do Karl Marx, como no conceito de fato social do Emil Durkheim, é o conceito de ação social do Weber. O Weber diz que é uma ação cujo sentido, vejam, uma, uma ação social é aquela cujo significado subjetivamente atribuído pelo sujeito ou sujeitos tem como referência a conduta dos outros, orientando-se por esta em seu desenvolvimento. Fecho aspas. Vejam, uma ação social, ela, ela só é social a partir do momento que ela pressupõe uma interação. Por exemplo, eu estou aqui gravando essa aula para vocês e eu estou num espaço, né, aqui sozinho, mas eu gravo essa aula pensando em vocês. Então, o vocabulário que eu utilizo, a escolha do espaço que eu estou aqui, a forma com que os slides foram preparados, tudo isso é, foram ações sociais, ainda que eu não esteja interagindo com vocês de maneira ao vivo, presencial, neste exato momento, né? Já que vocês vão ver esse vídeo posteriormente à sua gravação. Então, essa é uma ação social, né? Então, toda ação social é aquela que pressupõe é, interações sociais, mas não interações sociais imediatas, pode ser também imediatas, ou seja, podem se dar posteriormente. Um exemplo de uma ação social, é, é, para vocês terem em mente isso que ocorre no plano individual e no plano social, é quando, por exemplo, nós escolhemos uma roupa. Nós podemos pensar da seguinte forma. Olha, você foi convidado para uma festa e você vai escolher a roupa. Quando você está escolhendo essa roupa, você está lá diante do seu guarda-roupa, né, com várias possibilidades de escolha, mas você vai pensar no evento, em quem te convidou, nas pessoas que estarão lá. Em alguns casos, como é o caso de um casamento, por exemplo, você sabe que aquilo tem uma certa formalidade. Né? Tem alguns... É, elementos é, da, nossa, da nossa sociedade, como, por exemplo, as mulheres vão evitar a escolha de vestidos claros ou brancos, porque é, tem um padrão de comportamento esperado, que é, olha, o branco só cabe à noiva, né? Então, não cabe às convidadas ou às madrinhas. Vejam, esses são, são ações é, sociais, ainda que você esteja sozinho na sua casa diante do seu guarda-roupa, né? trancado no seu quarto, escolhendo essa roupa, né? É, ou seja, a ação social, ela pode se dar com indivíduos que eu conheço, mas também com indivíduos que eu não conheço, né? Por exemplo, quando eu vou em uma entrevista de emprego, é claro que eu estou pensando no que aquela pessoa vai pensar de mim, em como eu vou me apresentar, eu posso até ensaiar uma resposta para determinadas perguntas, ou seja, tudo isso são ações sociais, ainda que eu esteja... Né, sozinho, e é claro, todas as interações sociais são ações sociais né? aquilo que eu falo numa conversa né? a forma com que eu escuto uma, uma, algo que é, me é dito né? então esse conceito é extremamente significativo para nós pensarmos essa importância da sociologia na, na análise da realidade social um outro conceito do, é, é, do Max Weber já está no plano é, metodológico que é o conceito de tipos ideais quando o Max Weber cria o conceito de tipos de ideais, ele está pensando no sentido metodológico é, em criar uma ferramenta de análise conceitual da realidade na qual eu possa estabelecer regularidades sociais por meio de quê? Vejam, é, eu vou, por exemplo, eu quero estudar a, a, os estudantes do curso de pedagogia. Para o Max Weber, o que, que, é, o, que, que o, o sociólogo deve fazer? Ele deve construir um tipo ideal, o que, que é esse tipo ideal? Esse tipo ideal, ele pressupõe características, como, por exemplo, olha, um estudante, ele tem uma idade de X, é, ele tem tal comportamento, ele tem tal origem social, ou seja, ele é um construto teórico. Ele não é a média das pessoas, mas ele é um construto teórico, né, que tem como a, objetivo é, ressaltar alguns traços da realidade, né? Ou seja, eu quero dar... É, é, substância. eu quero dar significado, eu quero dar sentido para um determinado grupo, né? e aí eu vou construir esse tipo ideal. Né? E aí diz lá o Max Weber, em sua pureza conceitual, é, esse construto não pode ser encontrado empiricamente na realidade em lugar nenhum. Ou seja, digamos que ele seja quase que uma obra de ficção do pesquisador, com o objetivo de compreender aquilo que está posto na sociedade, né? É, o conceito de tipo ideal ele vai ser retrabalhado, ele vai ser trabalhado ao longo do tempo. E hoje, quando nós pressupomos, por exemplo, coleta de amostragens, quando nós pressupomos é, é, pesquisas por meio de questionários, entrevistas, né? Ou mesmo pesquisas de base etnográfica, é, o conceito de tipo ideal ele apresenta suas limitações. Por outro lado, é, o pesquisador está sempre pensando em um determinado tipo de, de, de pessoa ou de grupo a ser estudado. Né? Bom, é, hoje nós finalizamos, então, o módulo 1 e nos vemos na, no módulo 2. Até mais!